Mas eu não sou fotógrafo, essa é história curiosa, que eu, eu, eu tive escola de fotografia e outra coisa, né? eu demorei para achar que eu era professor de fotografia e não era fotógrafo. Eu bati 50 chapas. O resto eu não faço. Porque os outros fazem por mim. Ele tenta libertar as pessoas dos padrões. Que não tem certo nem errado. Não tem bonito e feio. Que depende da ótica. O descondicionamento surge de uma prática pedagógica, porque, como eu sou pedagogo, uma prática pedagógica que eu, eu tinha feito teatro também, quando era mais moleque, com o Kuznet, imagina o Kuznet. Aí eu comecei a pensar em laboratório de teatro. Como é que é laboratório? Aí eu comecei a passar para a imagem. O nome do descondicionamento se chama Vivenciando as Imagens. Então eu peguei gente de várias áreas. Então quem dava para a gente essas essa era um diretor de teatro. E ele topou fazer esse negócio com fotografia. somos imagéticos, nós sonhamos em imagem. Ninguém acorda de dia e ah, eu sonhei só em cheiros, em sons. Não, é imagem. Geralmente é mudo o som. O sonho geralmente é mudo. Né? A foto é muda, né? Foto é feito nesse café. A Nestlé faz o café, mistura com água, asperge no puta do um negócio enorme, cai aquele pó. De café feito, não de pó de café ainda puro fotografia é isso. fotografia desidrata a cena, muda de tamanho, muda a luz, muda as proporções, tira um pedaço. Seria mais ou menos como se você achasse na rua uma mão sem nada. fotografia é isso, uma mão sem nada. Atrás. O terror é por que você fica aterrorizado? Porque está alguém andando sem a mão. É esse, é esse o terror. E na hora de ler a imagem feito nesse café, você tem que pôr a sua água. E água é emoção. Quanto mais você, aí é Bloodelaire, quanto mais você sabe da vida, mais você lê numa imagem. Quanto mais você sabe da musicalidade, melhor você ouve uma música. É isso que a gente tem que fazer com fotografia. Você tem que amar, ler livros, ir a cinema, brincar com a foto. Eu já fiz isso aqui em casa, por todas as fotos de cabeça para baixo. Com horror aqui na casa, fica esquisito, mas depois de um tempo fica legal porque o nosso, a rede neuronal se adapta. A pessoa pensa que foto é foto, foto é uma carta, foto é uma palavra e a palavra é uma imagem. Que confusão eu me sinto, que angústia isso me dá. Uma coisa assim escrevi ontem. Porque é uma perdição, não existe fotografia. Existe o imagético, as pessoas ficam que querendo fazer objetos. A fotografia é um objeto, ela não passa de um papel, você pode picar uma foto do Bresson, é nada, é nada. O que é, é a imagem que você tem, o que mexe na sua cadeia neuronal. A cadeia neuronal ela tem que sair daquele do, do mais do mesmo, isso é importante para o ser humano ter esse condicionamento. Só que nós temos que trabalhar com o racional e com o emocional numa mesma proporção. Porque só o emocional, o cara é muito emotivo, não funciona. E o cara é muito racional também não funciona. Né? Então a fotografia é uma porta, um portal para você entrar em lugares que você não conhece de você mesmo. Nós, fotógrafos, temos a responsabilidade de quebrar certos valores, quebrar certas condutas sociais. E não amainá-las. E não trazer coisas só estéticas bonitas e que os caras falam Nossa, que foto! Você quer ouvir o quê? Nossa, que fotógrafo você quer ouvir. Você não quer ouvir Nossa, que foto. Fotó-grafo. Você quer ouvir o grafos, que é a escrita da luz. Você quer ouvir isso. Você não quer incomodar. A fotografia tem um papel de incômodo. E eu tenho uma teoria que você não fotografa. Não, o fotógrafo não é fotógrafo. Ele não fotografa. Sabe quem faz a foto? A cena. A cena que diz, fotografe-me, ela pulsa. Você está procurando, procurando. Ela faz... Você... Quase como um susto. Ela... Você realiza o que ela pede. Lindo isso. A outra coisa, a foto não é sua. O cara que olha, todo mundo que olha a foto, é co-autor da imagem. Você nunca é autor da imagem sozinho. Você tirou da caixa e mostrou para alguém. Esse cara também é autor. Porque ele vai ler... E o mal de muitos caras que querem que a emissão e a recepção seja bem entendido. Tem que falar, ah, eu mostro minha foto, ninguém entende a minha arte. Mas que arte? Que arte? O ato fotográfico generoso é você abrir mão da tua intenção mais profunda. É perder-se em si mesmo. Uma delas, quando eu falei da coisa que é pulsa, é a coisa dos dois A's que atrapalham muito a fotografia. No sentido uh, da ambição, que você quer a, foto, quer a foto, mas passou o tempo e você... Já passou o tempo e você não tem mais como fotografar. Porque você quer regular foco, você quer fazer não sei o que lá, você quer mexer. Porque fotografia com máquina automática automático não é fotografia é para fotógrafo maníaco. Celular também não é. É sim, o celular é. Sem máquina é. Eu descrevo cenas da minha infância, não com todos os detalhes, mas com memórias emocionais, que o outro pode fechar o olho. Música tem imagem. Fecha o olho. Você beija alguém que se ama, fecha o olho. vem sensações que você nem traduzem em imagens, mas são impregnadas nos seus poros, nos seus DNAs. Né? E a outra é a ansiedade. O cara fica ansioso, ansioso. Toda vez que eu leio foto de alguém, mesmo lá no consultório, eu agradeço a pessoa de trazer para mim a foto. Porque ela, aquele trabalho dela vai mostrar para mim coisas que eu não sei de mim. Isso é um presente. Ela está me dando um presente, não eu para ela. Sou guardião, guardeio. O que o outro tem de melhor. E todos nós temos o de melhor. O problema é a coisa de ser aprovado, de ser visto pelo outro, é a coisa do avatar. Se você me vê, eu existo. Se você não me vê, eu não existo.